Fala you... galera, tudo bem com vocês? Miguel Alves aqui. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Miguel Alves Empreendedorismo Digital. Pessoal, fica comigo, assiste esse vídeo até o final porque nesse vídeo eu vou te ensinar o passo a passo como você criar uma campanha de tráfego pago direto para o WhatsApp, beleza? Então é uma dificuldade muito né de tanta gente que que está fazendo essa busca, essa, essa pesquisa. Então, para te ajudar, eu resolvi criar esse conteúdo aqui para você aprender de uma vez por todas, beleza? Então, se você chegou aqui de paraquedas, já peço que você já deixa aqui embaixo, que já se inscreva no meu canal, deixe o seu like, o seu comentário que vai ser muito importante, tá? E se você que é inscrito também, cara, já comenta aqui embaixo, ok? Deixe o like e a gente vai estar tá aqui sempre criando mais novos conteúdos assim para te ajudar. Beleza, eu então, sei muita enrolação. Bora para o nosso conteúdo na prática. Bora o primeiro ponto. Eu quero que você foque, ok? Aqui ó. Tá. E muita gente aqui é né, quando vai criar a sua campanha selecionar uma conta de anúncio, né? Errada. Então, poxa, eu aqui no caso eu tenho várias contas, tá? mas se você tiver só uma conta, tá tudo certo. Você não vai ter como errar, ok? Mas se você tiver mais de um, uma conta, duas, três, cinco contas que eu tenho aqui, então presta muita atenção para você não selecionar a sua conta de anúncio aí, errada, tá? Para você não fazer cagada depois, beleza. Então, aqui ó. Nesse ponto aqui, vamos clicar aqui em criar, beleza? Nesse pontinho verde, clica, tá bom? E aqui, vamos sele selecionar que o nosso principal objetivo, que é tráfego, correto? Seleciona ele aqui, tá? Continuar. E aqui, ó, tá o nome da campanha, beleza? Então, vamos colocar aqui, eu, eu, geralmente eu coloco aqui essa nomenclatura aqui com o nome do meu produto, beleza? Então, eu vou colocar aqui o nome do meu produto, ó. WhatsApp. WhatsApp, vou colocar aqui WhatsApp Tráfego, traf, beleza? Então faço assim sempre, eu, eu coloco para me entender, tá? Do que, que se trata, ok? É, qual que é o meu produto? O que realmente é, que é, né? Essa campanha, então, então essa aqui é a minha nomenclatura, beleza? Então você pode estar tá fazendo também a tua própria, ok? De acordo com o teu modelo de negócio, beleza? Chegou aqui nesse ponto, vamos rolar aqui, tá? Aqui você pode manter, tá? Deixa aqui, não mexe em nada, deixa aqui não, da forma que tá. Ok? Vamos clicar em, em avançar. E aqui, é o nome do conjunto de anúncio. Então, vamos colocar aqui, ó, vamos colocar conjunto. Vamos abrir aqui, vamos abrir aqui um... Aqui, conjunto, ó. Conjunto 001. Vamos fechar. Beleza? E aqui, ó, temos essas opções, beleza? Então, site, né? Aplicativo, meses, whatsapp e ligações. Tá? Nosso foco aqui é o whatsapp. Clica tá todo passo a passo detalhadamente tá bom gente aqui ó selecionar a página ok vamos pegar aqui uma página nossa aqui vamos aqui ó selecionar aqui uma página beleza coloca essa aqui tá ó isso aqui é uma página minha tá que já tá vinculado todas as minhas configurações bonitinho tá um ponto que eu quero fal falar com você aqui um ponto muito importante que eu quero falar com você aqui tá esse aqui ó esse erro aqui cara muita gente se banana com isso aqui tá gente se banana se confunde demais então presta atenção nisso aqui isso aqui é só erro, bug, né, do Facebook. Então, eu já fala, Facebook, beleza? Porque isso aqui dá muito bug. Então, ó, veja isso aqui, ó, descarta, vai pra lá. Tá bom? Descarta isso aqui. Não vá ficar dando óleo para isso, não. Tá bom? Então, vamos que vamos continuar com o processo, tá bom? Vamos, vamos continuar aqui com a nossa caminhada, beleza? Vamos rolar aqui embaixo, ó, tá tudo certo, tá tudo ok. Aqui, vamos colocar aqui, vamos definir aqui, tá? O nosso valor aqui, vamos colocar aqui é 10 reais, tá bom? Colocar reais aqui, minha né, diário, Beleza? Aqui você pode marcar tá, a data de término, né, de, de início ao término da tua campanha, tá? Aqui eu vou deixar aqui aberto mesmo, o horário também, ok? Como eu falei, eu vou deixar aqui aberto mesmo, tá? Aberto mesmo, beleza? Aqui a gente, ó, o meu, o meu produto, né? O meu produto é um, um curso, né, de WhatsApp. Então eu vou marcar aqui o gênero aqui, a idade que vai ser, né, o um público que vai ser todos, beleza? Todos os gêneros, vou clicar aqui, ó. Então, aqui é Brasil, tá? Eu vou manter aqui, vou trabalhar com o meu produto a nível do Brasil mesmo para todo mundo, tá? Em geral. E a idade aqui, ó, eu vou definir que a idade de 18 a 44 anos, tá bom? Eu gosto sempre de poder trabalhar com número par, tá? Sempre funciona para mim, dá muito bom mesmo, tá? Em meus testes, beleza? E aqui, né, nesses posicionamentos aqui, manuais e o automático, tá? Temos aqui, ó, posicionamentos automáticos, tá? E o manual. Eu recomendo para você testar o okay? que para você até validar teu público a tua, a tua estratégia é o teu é o teu criativo tá então a tua cópia enfim ok Eu recomendo que você deixa aqui no posicionamento. super recomendo que você deixa aqui no posicionamento, né automático tá bom agora se você já tem uma coisa já validada tu já sabe que tá funcionando tá agora, agora aqui tá super indico que tu faça aqui tá ó, você vem aqui ó em posicionamentos manuais tá bom clique aqui ó tá bom se você tem já uma coisa já validada como eu mencionei para você já validada já tudo certinho já já sabe que realmente ali vende naquele posicionamento que ali tem mais uma entrega uma melhor então você vem aqui tá em posicionamento manual tá? agora em nosso caso aqui meu caso ok eu, eu quero testar isso aqui para poder descobrir beleza então eu vou colocar aqui ó posicionamento automático tranquilo beleza, eu vou só conferir para estar tá tudo certo tal tá, tá tudo ok né o gênero que é todos tá bom tu... agora se o produto aqui tá é o um produto para masculino para o homem né você vai colocar masculino óbvio ah se for mulher você vai colocar feminino tá ah esse, esse meu produto era é para todo mundo é para um modo geral você vai colocar aqui ó gênero todos beleza muito importante isso aqui certo bom beleza fizemos esse processo tá tudo certo tá tá tudo ok tá não mexe mais em nada tá tudo ok correto tá tudo certo aqui ó WhatsApp tá tudo ok Colocamos o nome do conjunto, tá? Da sempre confere, beleza? Tudo certo. Clica aqui agora, agora em avançar, tá? Ó. E aqui é onde vamos trabalhar, né? O nosso anúncio, tá? Aqui vai ser a estrutura do nosso anúncio, tranquilo? Super importante aqui. Fica muito atento, né? Atenta, ok? Nos detalhes que eu vou te passar aqui, ok? Coisas que ninguém realmente ensina, tá? Em treinamento, ninguém fala nada. Eu só quer que você tá aqui, dinheiro aqui, tá? E que dinheiro muita grana mesmo, tá? Então nesse vídeo aqui, né eu quero que você faça certo, né? Da forma que eu tô fazendo para você aqui, executar aqui, para você não perder grana, grana é para você não perder grana e nem tempo, tá? Então para você executar de forma certa mesmo, tá bom? Aqui, ó, tá? O nome do anúncio, eu vou colocar aqui, tá? vamos colocar aqui, ó, vamos abrir aqui uma um colchete aqui, vamos colocar aqui, imagem, imagem 001, vamos fechar aqui ó, o colchete, beleza? Deixamos o um colchete aqui ó vamos selecionar o nosso instagram tá ó conta do instagram vamos selecionar aqui no nosso instagram beleza aqui ó peguei o meu instagram coloquei aqui certo certinho beleza aqui tem nossos formatos aqui tá bom se você quiser atuar com o formato aqui carrossel você pode estar trabalhando tá per é, indico também para você trabalhar nesse né, projeto um projeto específico então é legal super interessante Tá? Você pode estar atuando aqui com um vídeo ou imagens também, tá? Esse 10. Pode estar trabalhando, beleza? E aqui, tá? aqui Nesse ponto aqui okay, do criativo, vamos inserir aqui o nosso né, tão famoso criativo, tá? Vamos clicar aqui, ó. Vamos colocar aqui em, em adicionar uma imagem, por exemplo, tá? Vou pegar aqui uma imagem, aqui, né? Que já tem o que salvo aqui dentro, tá? Do nosso, da, da, da, da nossa conta de anúncios. Um ponto que eu quero falar com você aqui, muito importante, que ninguém te fala, beleza? Isso aqui, ó. Tá, olha só. Você observou que a gente aqui ó, não vê o nome, ou seja, o cliente não vai ver, tá? o cliente não vai ver isso aqui, tá? Essas mensagens. E existe uma forma certa para a gente poder fazer isso aqui, né? Aparecer da forma correta, bem alinhada, né? Para você não perder o seu dinheiro aqui nesses posicionamentos, beleza? Vamos clicar aqui em avançar. Concluir. tá aqui são os posicionamentos beleza ó tá carregando aqui tá ó você pode prestar atenção aqui tá isso aqui é do feed beleza vamos colocar aqui uma cópia primeiro né vamos colocar aqui uma cópia tem um textinho aqui que eu peguei ó eu o um texto aqui já, já salvo aqui já no bloco de notas beleza vou pegar aqui ó essa cópia bem legal aqui interessante validada né eu bastante com essa cópia colocar aqui vamos colocar na nossa imagem aqui ó texto principal viu coloca aqui ó beleza tudo certo tá vendo vamos pegar aqui agora a nossa headline clique aqui ó, no botão para saber mais agora então na ação aqui tá vou copiar vou colocar aqui ó tá vamos colocar aqui ó perfeito tá aparece aqui embaixo tá vendo um ponto muito importante aqui tá aqui aqui um pouquinho embaixo tá temos aqui ó, o ícone que enviar é, enviar mensagem pelo whatsapp tal tá? você pode aqui trocar também se você quiser o okay? que vai depender bastante né do teu é, produto tá bom aqui no caso aqui ó saiba mais uma ter acesso para comprar agora cadastro está assinar então eu, eu quero que realmente ele, ele apareça aqui esse botão de WhatsApp, ok? E muitas das vezes, galera, é, esse, esse botão do WhatsApp ele não vai aparecer para você. Se for uma conta muito nova, não vai aparecer para vocês esse botão, tá? Então, fica atento com isso, tá bom? Se o caso que você não não apareça para você esse botão, né, por, por o fato da tua conta ser nova, você vai usar um outro botão, qualquer aqui, ó, saiba mais, beleza? Ou, ou comprar agora, então vai de, de acordo aí. Você está tá testando esses botões, tá? Mas aqui esse botão aqui aparece mais a conta quando a conta tua é realmente um pouco mais antiga que você já gastou um orçamento tá e por aí vai beleza então vou marcar aqui ó enviar mensagem pelo whatsapp tá eu quero esse, eu quero esse botão aqui tá beleza a parte que eu quero falar para você aqui é que é muito, muito importante isso aqui ó olha só isso aqui tá vendo ó você pode observar que o nome aqui não está claro. Aqui é onde o cliente ele ele ele ele, não, ele vai passar pelo teu anúncio e não vai comprar de você porque porque a mensagem não está clara para aqui ó. Tá vendo aqui é para ele aqui tá nesse, nesse posicionamento tá dos stories. Então vamos é, trocar esses stories aqui. Tá, vamos trocar ele tá. Vamos trocar essa imagem para para ficar claro, ficar bem é, bem é, da forma correta tá, alinhadinho, bonitinho para o cliente poder bater no teu stories. Ele lê ali, ele entender a mensagem de poder, né? Clicar no botão aí de comprar. Beleza? Alterar aqui, ó. Beleza? Vou colocar aqui essa, essa imagem aqui, ó. Essa imagem, tá? Vamos trocar aqui, ó, tá vendo? Olha só que, que lindo, como que, como que ele ficou, tá vendo, Olha só a diferença, né? Bem, bem diferente. Então é isso aqui, ó. isso aqui que faz vender, né? O seu anúncio vender de verdade, tá? É isso aqui. Eu vou trocar, vamos trocar também esse outro aqui, ó. Troca também, tá? É super importante ficar atento demais nisso aqui. Vamos editar, ó, editar ele, tá? Alterar aqui, ó. Esse ponto aqui embaixo altera, ok? Vamos trocar, vamos botar aqui a mesma imagem, tá bom? Porque vamos testar em, a, em, a, as imagens, os criativos. A gente vai pode continuar aqui só para dar como exemplo para você, tá? Super recomendo se você é, faz o seu anúncio assim, sabe que ele fica com, com as imagens fora do padrão, tá? Em formato de, de, de feed Cara, faça os seus criativos. Se for para feed, é feed. Se for para os stories, é stories. Beleza? Se, se caso que tu possa, é, se tiver algum aqui que seja aqui no formato aqui que tem um vídeo, cara, faz também no formato de vídeo. Mas deixe tudo de acordo com os posicionamentos cada criativo teu. Porque só se assim você não vai ter uma grana. Ele vai, vai perder tempo também, tá? O cliente teu vai poder clicar no teu anúncio e vai poder comprar. Aqui é onde está o segredo, tá? Onde ninguém te fala para você. Aprender tá, então sou eu aqui, que falo para você aqui no, no, no meu canal, então presta muita atenção. São um conteúdos aqui, tá? De grande relevância que eu quero para você, beleza. Vamos, vamos trocar aqui, ó. Este outro tá, clique aqui em, em editar, alterar. Beleza, clique aqui também, salvar. Olha só que lindo, tá vendo? Ó? Perfeito, maravilhoso, show de bola. Depois vamos dar uma prega dele para a gente ver como é que tá. Tá vendo, ó? Certo. Tô, tudo bola. Tá vendo esses dois aqui, ó? Esse aqui não tá legal também, ó. Não tá legal isso aqui, olha só. isso aqui o cliente nunca não vai comprar de você desse jeito, tá? Vou trocar para ficar melhor. Alterar aqui. Vou colocar esse mais. Olha só que interessante, tá? Bem alinhado. Agora sim o cliente vai pedir a comprar de você. Com toda certeza, tá? Olha só, trocando, Tá? esse aqui também vou trocar também esse aqui ó vamos trocar ele vamos colocar aqui esse, esse aqui ele aqui já é em formato de vídeo tá eu super recomendo que tu faça um vídeo né nesse formato aqui ó tá vendo ó para o cliente poder clicar em teu anúncio ficar tudo certinho, fica tudo bem perfeito tá vendo ó que legal ó interessante tá vendo ó tudo bem alinhado vamos ver isso aqui vamos corrigir isso aqui fazer como é que ele tá esse aqui tá legal esse Aqui tá nos conforme legal tá do, do próprio do próprio posicionamento beleza isso aqui ó tá certo também tá, tá ok ó e tá, tá tá interessante aqui ó tudo legal agora para poder ter, tirar uma dúvida né vamos que vamos olhar aqui né uma prévia avançada clica aqui em prévia olha só que, inter, que, que interessante né que interessante para tá esses anúncios olha só show de bola aqui aqui você vende tá aqui você vende muito ok olha só que, que legal olha só aqui ó Tá vendo ó? os stories aqui? Ó, tá tudo legal do, é, do Instagram, do Facebook. Beleza, dos streams, né? Os hairs, hairs né? Não sei como é o nome que vocês chamam aí, mas vamos lá, tá tudo certinho, tudo bem preenchido, certo? Ó, olha só, e aqui embaixo aqui também, ó. Tem que os dois aqui, tudo de formato de vídeo. Isso aqui, ó. Tá, isso aqui, olha só que, que interessante que tá. Beleza, então é disso aqui que eu falo pra você aqui você veja aqui você vê pode colocar para rodar que aqui, aqui você vê tá? essa aqui é a verdadeira campanha de whatsapp que você está aprendendo aqui que você só vai ver aqui no meu canal fechou então vamos lá Vou fechar aqui ó fechei aqui correto então eu fiz aqui um bora verificar se tem algum erro aqui alguma, alguma coisa a gente pode estar tá melhorando tá tudo certo e tá tudo ok tá aqui super, super recomendo aqui que você fique atento tá a a todos esses esses padrões aqui do, do anúncio, presta muita atenção para você não ter erro, beleza? Então, feito aqui, tá tudo certo, ó, tá tudo ok. Então, vamos clicar aqui agora em publicar, beleza? Publicando aqui, ó, tá, ó, o de uma três anúncios é só publicado, beleza? Tudo certo aqui, tudo ok, tá? E a partir desse momento, agora ele tá, ele vai estar tá em fase de, de, de processamento, beleza? Vai estar tá, é, eu vou ter que aguardar agora um, um prazo, tá? Até ele ficar em ativo, certo? Então, pessoal, aqui foi o nosso vídeo de hoje de forma estratégica e bem alinhada e bem profissional. Espero que você tenha gostado, tá? Então, eu fiz isso pra você com todo o detalhe que você precisa fazer. Então, cara, espero que tenha ajudado de coração mesmo, tá? Que foi tudo que eu passei pra você, que eu executo, que eu faço hoje, tá? E meus projetos online, né? E principalmente nas, nas campanhas de tráfego o WhatsApp. Beleza? Então, um forte abraço fica com Deus. Até o um próximo vídeo.